Junho, dada a largada para as festas junina. No ar, mais um Auge Brasil. O Auge Brasil recebeu o convite dos sapeteiros Biker para participar da festa junina. nós estivemos lá conferindo muita alegria e animação. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei para alguém E tanto da minha meu me deixou ninguém Diz-se vai embora vai me bailar, vem dançar, Só de dor mais que você Comigo o amor é meu De pegar E abraçar E encher viver Só não é bom Quando você diz vai embora Vem vida não vem dançar. E no mês de junho também, Santa Bárbara do Oeste traz o Festival de Orquídeas. essa Bárbara, tempo de inovação. aqui que Olha, o cultivo de ouvida não é difícil, não é difícil. Precisa ter um lugarzinho bom, precisa cuidar, ter cuidado com ela, molhar, adubar um pouquinho e curtir, até ela dar flor, e quando ela dar flor você vai ficar muito feliz. Aconteceu no último domingo a procissão dos Cavaleiros do Rancho Tradição. O organizador e idealizador Osmar Tardelli nos fala um pouco sobre o evento. Essa ideia, na verdade, sempre existiu. O que faltou foi oportunidade para acontecer esse momento, né? Então, aproveitando que passou todo esse período agora de pandemia, os desfiles da região, tudo acabou, eu falei, por que não juntar os amigos e fazer uma, uma procissão, né? Já que esse meio cavalo tem tanta gente que gosta, tantos amigos, então por isso eu decidi, falei, vamos juntar os amigos e fazer uma mega cavalcada uma mega procissão dos cavaleiros para reunir todo mundo? A gente precisava ter um local ideal para estar tá fazendo esse passeio, né? esse local deu certo. E, e começar a cuidar de todos os detalhes, né? para que seja assim, um evento diferenciado do que está acostumado a ser. Um evento para resgatar essa tradição. Né? E tem os patrocinadores que acreditou muito em nós e está dando certo. E... e a gente não pode deixar essa tradição acabar. Né? Então o maior propósito da procissão é poder manter manter esse mundo do cavalo mais bonito. Outra grande preocupação foi também o trajeto que a gente iria fazer, né? Porque a cidade hoje, em meio a trânsito e tudo mais, eu não queria atrapalhar isso. E também o cuidado com os animais, né? Que ia é ter condições para ele de água, é, de sombra. Né? O período agora é um período bastante propício também, já que o sol não é tão intenso. Quando eu tenho outra. Quem sabe cantar assim, ó? O Alge Brasil fica por aqui. E você que faz algo inusitado, algo diferente, ou você vai fazer seu evento, entre em contato com a gente. Um abraço e até semana que vem.